Ei, hey, motherfucker, what are you doing? Eu já troquei suas configurações, porque você ainda tá falando em inglês? Só tô zoando com a sua cara, babaca. O que, que você tá fazendo aí? Eu tô procurando um psiquiatra. Psiquiatra? Psiquiatra é coisa de louco, você tá louco? Aparentemente sim, pessoas normais não falam com objetos inanimados Ou talvez apenas pessoas normais falem com objetos Isso quer dizer que você é a única pessoa normal nesse mundo louco Espera aí, se eu sou a única pessoa normal, isso não faria de mim diferente? Certo, é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo como é que você consegue ser tão inteligente assim? Eu sou um smartphone eu tenho acesso à internet. N -n não, eu tenho certeza que eu tô ficando louco, porque senão era pra eu falar com objetos desde quando era criança, não? E você fala, meu amigo. Eu te amo, seu coelho. I love you. Eu sou especial. <risos> é claro que não. Você é só um maluco mesmo. Babaca! Você é muito negativo, você é o um demônio, é isso, é a única explicação. Não é a única explicação, pode ser qualquer tipo de doença, esquizofrenia. É isso, é doença. Eu vou me tratar. Algum problema? Eu consegui o remédio, agora você vai desaparecer. Ui, que meda. inscreve o no canal Mickey Seque, e tô bem o, o se tô bem agora Boa tarde, tchau tchau